Oi! Vida e Ambiente Construído. Vamos começar com Organização e Estrutura. Ciência Terra Nova. Os Sentidos da Ciência. E aí, beleza? Estamos iniciando hoje uma nova sequência de vídeos, buscando abordar como é que a gente pode trazer o ambiente, mais vida para o ambiente construído, ou como é que a gente pode pensar o ambiente para que ele seja mais biofílico e sustentável. Então, começar do começo, né? tecendo algumas ideias. Então, se a gente quer um ambiente mais, vi mais vivo, a primeira pergunta é o que é vida? Como é que ela se manifesta? Como é que a gente traz isso para dentro do, dos projetos? E acontece que a gente sabe distinguir o que é vivo do não vivo, mas a gente não consegue hum, definir o que é vida, não, não tem uma definição padrão do que seja a vida. Mas existem algumas propriedades que são comuns a todas as formas de vida. Ou, pelo menos, né, alguma coisa parecida com isso. Que é o que a gente vai ver. A primeira delas, organização e estrutura. Vamos trocar uma ideia. Desde o início dos trabalhos aqui em casa, que eu me perguntava o que é vida? Como é que eu transformo esse ambiente? Lembra, isso tudo aqui era só pasto. Como é que eu transformo esse lugar num ambiente mais vivo? E aí começa a, a pesquisa, né? Vamos entender o que é vida, como é que a vida se manifesta. E aí a gente descobre que os biólogos eles não, não têm um consenso uma definição do que é a vida. A gente intuitivamente consegue perceber o que é um ser vivo de um ser não vivo. Mas na hora de definir o que é um ser vivo, o que é a vida, a gente se perde, a gente não sabe fazer essa definição de uma maneira muito adequada. E vem daí então que a gente vai pesquisando e acaba descobrindo algumas propriedades ou características de um ser vivo. Então, é sobre isso que a gente vai falar nesse primeiro momento. Quais são as características ou propriedades de um ser vivo? Nesse momento, a gente começa a ver, então, a primeira delas. Organização e estrutura. E aí eu vou trazer algumas ideias também de Maturana e Varela é, no, no livro A Árvore do Conhecimento. <risos> então, o que, que a gente tem de organização? Um ser, um, um ser vivo, ele se organiza de uma maneira que delimita a sua... Existência em relação ao ambiente. Trocando em miúdos, internamente, uma célula ou um organismo, ele se diferencia do ambiente onde ele está e a organização interna vai determinar classes de atuação. Se é célula, se é um organismo ou, eventualmente, uma sociedade ou algo assim. Já a estrutura vai determinar como é que vai ser a relação dessa organização com o meio. Então, vamos trocar em miúdos. Se a gente pensar numa casa, a organização de uma casa, sala, cozinha, banheiro, né? isso dá a ideia para a gente de que é uma casa, só que essa casa está fechada garantindo um ambiente interno que é diferente do ambiente externo. E a estrutura dessa casa vai determinar como é que vai ser a relação dessa, dessa organização com o meio externo. Então, as portas, as janelas, a, a água, o esgoto, como é que vai ser essa relação com o ambiente, vai ser dada pela estrutura. E a organização interna vai diferenciar se é uma casa, que aí a gente pode mudar a organização dessa casa e transformá-la num espaço é, de comércio, por exemplo. Então, os quartos viram salas para prestação de serviço, comércio, o que é diferente de uma indústria. E a partir daí, a estrutura vai ter que ser adequada para diferentes usos que a gente vai dar né, para diferentes organizações que que estão dadas é, dentro dessa no, no interior dessa dessa estrutura. Então, organização e estrutura estão ligadas e a, essas duas vão reagir ou interagir com o ambiente. Nisso, então, a gente precisa conhecer o ambiente para determinar a estrutura que a gente vai utilizar. E antes disso, qual é o uso que a gente vai dar? Então, qual é a organização que a gente quer, se vai atuar como uma casa, como um comércio, como uma indústria? A mesma coisa, expandindo um pouco mais, a gente tem no ambiente de entorno, o que é que vai ser? É uma casa na cidade? É um sítio? É uma chácara? É uma fazenda? Como é que vai ser essa relação? E aí, a organização já mudou de escala. Aqui a gente tem uma organização que é diferenciada da organização que está presente no meu vizinho. Só que a gente reconhece aqui como uma chácara, reconhece o vizinho também como uma chácara, mas aí a estrutura que está, é, o a organização interna aqui é diferente. E a estrutura para, para o funcionamento desse lugar aqui, é diferente da estrutura para o funcionamento do vizinho. Pode ser mais adequada, mais adaptada ou não. Então, isso vai depender de projeto. Esse é um dos elementos que a gente leva em conta. Se a gente quer um ambiente mais afeito à vida, a gente tem que começar a pensar o que é que eu quero aqui dentro. Como é que eu vou organizar internamente isso? E as estruturas que eu vou montar, se elas estão adequadas para aquilo que eu quero fazer? Então, uma casa na cidade é uma coisa, uma casa no campo é outra coisa, uma empresa, uma indústria, um comércio é outra coisa. Legal? Então, organização e estrutura, a gente vai pensando... E aí a gente tem que saber também o ambiente externo, como é que é, porque a partir daí a gente vai ser um punhado de relações. Então, por hoje é isso. Se tiver curtindo, não esquece de dar um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha com os amigos e, olha, né? entra em contato. Nós estamos aqui no sul de Minas. Tem um monte de gente vindo para cá, querendo construir, querendo fazer as coisas. Se é o teu caso e quiser orientação, procura a gente. Se você é estudante ou profissional, recém-formado, ou, ou já atua há mais tempo na área e quer trazer as ciências ambientais para dentro do, dos seus projetos, procura a gente também. Então, por hoje é isso. Um forte abraço e até a próxima.